A gente falou para os caras lá embaixo, o senhor não pode fazer nada. Né? Não vou aplicar multa não, né? Não. Vocês falaram com a... Oi? Vocês falaram com o CET ou com o pessoal do zoológico? Foi o pessoal do zoológico que falou isso ou da CET? Foi o CET que falou isso? Eu vou botar isso no CD e vou mandar pra prefeitura por escrito, pra ver o que ela vai dizer. botando no YouTube, Facebook. Palhaçada, né? O carro passou aqui e tirou fininho de mim agora. Ah, vai sair. A calçada já é fina. Já é fina. Aí bota o carro ainda.